Rodou, tio, rodou sim. Olha aí tio. Esse cara que acontece que os tá rolando uns cardumes no chão ali. Ah. Vou abrir a porta tranquilo. É, continua no gelo, enquanto tiver gelo, tá de boa. Eu tô esperando ver o gelo que eu tô ligado. Ah. Beleza, a porta não vai abrir, não? Abriu. Olha aí, quero ver. Não abrir tio rapaziada. Estamos na espaçonave aqui. Que parada é essa? Ah. Nossa senhora, a música da NASA e tudo mais. Ó, tá rolando uns um negócio verdes aqui. Globo da morte. Ah. Rapaziada, vamos aprender a mexer nesse... O Caberninha tem... O que A porta já abriu, tio? Olha, Phoenix Flakers. Rapaziada, eu já curti, O Caberninha tem PHD e Machines, tio. Manda as máquinas pro caberninho que ele digita qualquer código aqui, beleza. Rapaziada, tem botão, tem pilha, bateria. Cinco baterecas ainda, tio? Ah, meu Deus, você ainda sobrou. Eu falei, falei, o Caberninha. Pera, peraí, peraí, novo objetivo. Desligue a válvula do reservatório de fluido do suporte vital. Rapaziada, tá rolando ali, hein? Será que é o Billy o Locke aqui? Olha a carinha dele aqui, vou ver. vou é o Billy, tio, é o Billy. Acertou. Esse cara tem que ser o Billy. Beleza. Rapaziada... Não é... Nossa, isso aqui é secretíssimo. É, dentro do laboratório ainda. Vamos ver do que, que se trata, tio. Precauções na câmera. De motor morfolênicos, o que acontece, rapaz? É, sistema de psiquiatro mórfico, programa de manutenção da câmera de motor morfonéflores uh -huh. Para evitar danos ao paciente, os sistemas vitais da cápsula do motor Lakers exigem uma inspeção diária rapaziada o que acontece, os caras não estavam fazendo inspeção diária, não. acabaram se ferrando no local O que acontece, sistema vital 1 o berlofluxor carbono, oxigênio enriquecido do reservatório de fluido de suporte à vida, deve ser continuadamente injetado e substituído ao longo do tratamento do paciente. Note que o PO também injeta anestesia, e qualquer interrupção no seu suprimento causará dor suficiente ao paciente, chegando ao ponto de uma potencial parada de experimento. Sistema Vital 2 Dois! O fornecimento elétrico é feito e assegurado por... Pelo gerador subterrâneo O abastecimento correto E a manutenção do gerador subterrâneo Devem ser confirmados a cada hora O que acontece rapaziada? Sistema vital número 3 No caso de uma perda Rapaziada, se for uma perda catastrófica Dos sistemas vitais 1 um e 2 Sistema de segurança da Cápsula de Sobrevivência se ativará para manter as funções mínimas de suporte à vida até a chegada dos técnicos. Rapaziada, o Caverninha é o técnico, o Caverninha chegou. Beleza, desativar o sistema de segurança resultará na morte imediata do paciente, rapaziada. De... Oh, tá escrito em negrito. Ah, é bom você ler relatório. Vamos ler os relatórios. Rapaziada, o que acontece? Você tá na empresa aí, é bom ser um o relatório Porque ó, tá escrito em negrito ó, Desativar o sistema de segurança resultará na morte imediata do paciente Beleza, a gente tem que desligar Sim. A válvula do reservatório de fluido Do suporte vital Rapaziada, ó, a válvula de suporte vital É do VITAS É isso aqui, tio ó, O botão tá aqui ó, ó, peraí, ó, Os batimentos tá de boa 1679822, tranquilo mas vou, vamos achar onde é que os negócios aqui, desligar esse lock, tio. O cientista pediu lá, a gente tem que parar, peraí, então lock aqui, hein? Ó, ó, é o Dr. Michaels É, oi E aí, tio Rapaziada Olha aí Ele quer se comunicar <risos> Beleza, tá rolando o filminho aqui, tudo mais, tio Altas experiências, ó, tio Patins. Off springs e bombas tectônicas. Rapaziada, esse lugar tá bem loucão, hein? Não está combatendo com os nossos sentimentos. É mesmo. Rapaziada, vamos desligar. Vamos achar onde é que se liga aqui. É isso aqui. Ó, oh, meti a mão, hein? E aí, deu certo? Não. Jogou. O sistema de segurança não está ativado. Não pode ser desligado. Rapaziada, então vou subir. Tipo, vamos subir. Tá aqui em cima. Ó. Oh. Porta. Não. Porta logo. Oh, Ó porta. Ah. Oh, oh. Ah. Rapaziada, tá aqui dentro, hein? A gente tem que dar um jeito de subir aqui pelos canos. Vamos fazer um parkour, tio. Vamos fazer um parkour. Eu só pra fazer um peão, só pra fazer um Beleza. peão. Onde é que vai estar, tá, tio? É, meu Deus do céu. Sorocaba. Beleza, a gente tem que entrar ali dentro, na tranquilidade. Tem como subir mais. Ó, ó, ó. ó só subir, tio. Só subir. Vai lá e vê. Ó, ó. os segregos, hein? Esses é segredos. Bateria. Só bateria, Giro. Tipo? Só. Tem uma porta aqui, tio. Tem uma porta. Ó, na escuridão até a porta. Jogo. Ah. Beleza, não abre a porta, não. E aí, tio, como um vídeo lá para outro lado? Não cedido. Beleza, já flipa. Aqui. Beleza, ficou alguma coisa lock para trás aqui. Tem que ativar a paradinha antes de desligá-la. O que que acontece? Será que ficou alguma coisa para trás aqui, jogo? Não tô lembrado, não. Rapaz, não é para cá, não, hein? Oi, rapaz. Peraí, peraí, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, Ah, meu Deus, é aqui dentro, dentro daquela portinha ali, ó Ó, fica vendo, ó, ó, ó Que paradas, tio, salvou até Uh, olha aí, tio, altos tanques novos Vou dar volta, tio, Vou dar volta Pois é, a gente trancou o fantasma e bugamos logo pra trás, beleza Já sobe, tio, já sobe Muita animação Aqui tá rolando altos, computador Portia. O que tá aberto, tio. Moscou e deixou a portinha aberta que vai virar hackeia, tchau? Aí hackeia. Outro documento. Rapaziada, esse documento é importante. Tchau? É tá dentro da sala do Genival. Ah! Beleza. O Prometeu Moderno, tchau? Do pessoal, desde isso, do Dr. Marvel Flakes. Frank ou Prometeu Moderno. Por Mary e publicado anteriormente em 1818, capítulo 4, extrato. Aprenda comigo. Se não pelos meus preceitos. Pois é, o que, que é preceito, tio? Pelo menos por meu exemplo, o quão é perigoso adquirir conhecimento e quão mais feliz é o um homem modesto do que aquele que aspira tornar-se maior do que a sua natureza permite. Rapaziada, não sei se eu li direito não, mas eu nem vou revisar, deve estar tá certo. Beleza, tranquilo, que eu ó, rapaziada. Ah, ah, ah, ah. Rapaziada, vamos acalmar, o Caverninha tomou 76 café, tio. Ah, beleza, a gente vai ter que ligar o geradorzinho aqui, vamos ligar, na moralzinha. Beleza, a gente só tem que achar a mesinha. Rapaziada, não é aqui, hein? Só, só pra esse relatório lock? Ei, tio, puxa um cabo, tio Se não é aqui, tem que continuar, tio. Achamos o relatório Bento Vamos continuar pra cá, a gente dá a volta Olha aí! Oh, meu Deus do céu Tá escrito, não desliga a parada aí, tio Beleza, novo objetivo Desliga o suprimento de energia do gerador do laboratório do subterrâneo. Gela gerador de energia. Rapaziada, será que era aquela paradinha que a gente colocou com a mão anteriormente? Estou botando barulho, estou botando barulho. fantasma meia vez, será? Eu tenho que pular lá embaixo. Estou de ponta, estou de ponta. Ele está rolando take tique Rapaziada, vai ser difícil essa parte aqui. O que, que acontece? Fecha a porta. Fecha a porta, na moral. Fecha a porta, fecha a porta. Isso, rapaziada, já está ligado, né? Fechar a porta aí resolve qualquer treino. Essa aqui também ah! Agora, tio Cadê aquela máquina benta? A máquina benta tava por aqui, tio Ô oh, meu tal. Onde é que era mesmo? Aqui, tio, é aqui, ó oh. Deu certo? Sistema de segurança, como é que é? Deu ou não deu certo? Não é não, pai Ah, <risos> oh, meu Deus, tô bateria na minha cara, hein ele toca a bateria, deve estar perto, rapaziada, tá tocando bateria? Beleza, Desliga desligue o suprimento de energia do gerador do laboratório subterrâneo. Rapaziada, onde é que tá esse suprimento de energia, senhor? Será que a gente tem que voltar pra lá? Não okay. sei. Ou será que a gente abriu essa porta aqui? Essa porta aqui não abria. Continua sem abrir! Ele me deu soco. <risos> ah, oh, meu Deus do céu, que soco forte ruim. meu rim. Rapazinha, que dá tempo de abrir? Onde é que tá o um suprimento de energia? V Vamos somente voltar aqui, que o carmen mexeu na parada. E não terminou de ver os negócios. ele tá vindo, ele tá vindo. Beleza. A gente quebra aqui. Rapidamente. Vamos subir. Ó, pega a escada do amor. Olha, eu tô vendo fumaça, hein? Ei! Ali é só válvula, a gente. Não tem mais nada. Será que aqui dentro tem alguma coisa agora? Será que vai funcionar depois daquilo? Au, oh, eu desvia! Seu Loki! <risos> Rapaziada, Diego nosso. Ó, já pula embaixo, é parcureiro! Somos parcureiros! Eu quero ver ele pegar nós! Rapaziada, sai fora! Quero ver! Beleza, agora a gente tranca o Loki, parte 1. O cara é rápido, hein? O cara é rápido. mas O cara tá correndo doendo, hein? Tá correndoendo. Ixi! Parte 2! Tranquilão! Tem que estar tá aqui o negócio, hein, tio? O, o, o gerador subterrex. É? Tem que estar tá por aqui. Aqui a gente já viu que não funciona. Não. Beleza. Rapaziada, será que agora vai funcionar os negócios ali? Olha, o problema é esse fantasma lá atrás tio, aí ferrou. A gente já veio aqui antes. É... Jogou? A gente não aqui não, hein? Peraí aqui? Negócios. negócio é esse? Ei, dá pra passar tio. Haha! <risos> Eu tô ligado com seus segredos, jogo. E aí? Pera aí. O que a aqui? Salvou! É aqui, rapaziada, tamo certo. Tranquilo. Ai, ele veio! Você é louco, jogo! E aí? Como que vai sair daqui, tio? Uau. Oh meu Deus, ele está vindo! Ele tá subindo, vai em cima! Tio. Não. Rapaziada, subir se sem parar, quero ver se esse fantasma aguenta o nosso rolê, tio! Fica treinado, tio! Parkour! Pois cara, vai acabar não, tio! Ah meu Deus, quantos vai seguros tem esse negócio? Oh, o fantasma tá cochichando, ele cochicha! Ah, quero ver não pular seu logo e aí peraí? Oh louco, ele já tá aqui! Rapazes, é, o cara voa, hein? Ele voa! Gatalho. Tá gatalho! escuridão, hein? Tá escuridão! Meu, a bateria vai acabar! Eu tô vendo alguma coisa ali! Rápido! Ah, vai abrir, em nome de Jesus! Tá abriu? gente, aqui dentro! <risos> eu vou cair a bateria, gente! ô ela! Vamos jogar esse negócio certo, aí. Do amor de tal, tio! pra jogar assim não, Cabernet. Para de tomar 70 café todo dia, aí você vai acabar com os ataques cardecos. Rapaz, fantasma espera. Vamos vamo ver que tem um documento super importante aqui, tio. Ah, Mateuzinho deixou um negócio pra nós aqui, Mateuzinho Autorização para prosseguir. Um anexo está em um formato de autorização para prosseguir do paciente William Hope, que participa do programa de Psiquiatrix beneficiente do Borkov. No hospital de Mount Massive, Colorado, Estados Unidos. O formulário é padrão e todas as linhas relevantes foram assinadas. Parece que o Billy não tem conhecimento da recente parada cardíaca guiada de sua mãe. Ele está se submetendo ao experimento sabendo sem fundamento que sua mãe receberia uma remuneração financeira e uma doação de caridade para a igreja dela. Warnick, lendo os relatórios dos sonhos dele, acredita que ele tenha um enorme potencial terapêutico. Tico. Valeu, Matheusinho Uh, é bom deixar as cartinhas aí Que a gente lê e já fica por dito do que essa companhia Loki está nos bolando Em termos de Ó, ó, ó, peraí, deixa eu Puxa o... o cabo, sem dedo mesmo E aí, beleza, ativa o sistema de segurança Cápsula vital do Billy Rapaz, agora o fantasma vai ficar louco, hein ele tá ligado no nosso segredo, ele tá ligado no meu do o Billy Ó, oh, ó, oh, vamos descer lá e trocar uma ideia com o Billy Então, tio Ó, ó Tamo dentro. Tam, tam, tam, tam. vai, vai de peito, tio. Se vir, eu, eu aguento dois socos. O caverninho aguenta. É terceiro, tá ligado? É né? o fantasma sugando o seu rim. Beleza. Cadê o Loki? Cadê o Loki? Será que tem que voltar? Tem que voltar, tio. Voltar toda a escadaria. Tá de boa. Oh! O fantasma seu se Loki. Não... Ele beija no ar. Ai, ah, meu Deus. Ah! Peraí, ah! Segurou, hein? Segurou. Pera jogo, quebrou Quebrei a perninha ali, hein. Quebrou uma perninha, tá? Uh, salvou, tio. Não importa. Beleza? A gente só tem que voltar lá. Onde é que o lock tava? Fecha a porta. Fica aí dentro, botado? Tá? Fica aí dentro! Ah, rapaziada, começou. Começou as baterias. Ó, atravessa no bem. Tranquilo. Fafa na porta. Fecha o lock dentro. Beleza. Rapaziada, já estamos ligados. Estamos ligados em todos os segredos. Em todos os Beleza, ó, oh, ó. Oh. Tá pra cá, tio. Tá pra cá. Eu conheço o laboratório certinho. Eu já tô até ligado até que tá os negócios. Só você virar aqui, ó. Ó, oh. ó, oh, cadê o negócio? <risos> aí, ó, falei. Ó, oh. agora deu, tio. Ó, ó. Aí, Billy, foi mal, tio. Foi mal, tio. Oh, ainda filmo. Rapaziada, peraí, tio. Não um sou com esse lock. Ele mate. Nossa, o jogo. É isso? Eu tô com a pernas perna quebrada, com os dedos arrancados. O jogo! Peraí, tá sugando eu, hein? Tá sugando eu. Peraí, já tomou uma parada hein? Olha tio. o importante é a câmera. câmera. Câmera tá com nós, tá de boa, ó. Ó. Novo objetivo, saia. você não entendi. Peraí, será que é saia de saia de mulher ou saia de sair fora? Não vou nem te comentar. eu estou bem confuso, hein. Beleza, como que a gente vai sair fora? Não vou se mexer, tio, antes de mais nada. Como que a gente sai fora? Não tá valendo ainda. Se se mexer, tá valendo, Peraí. Olha, doutor, tô um papelzinho, notas. Dos relatórios do paciente do Billy, ele tinha 23 anos de idade, parece ter pelo menos 50 anos sofrendo em uma dura caminhada cheia de dor. Pelo que posso ver, matá-lo seria um ato de bondade. Rapaziada, a gente já fez essa bondade, sobrou essa morte de roupa aqui. Sim. Billy está morto, o Alder, o exame, o que seja, se foi com ele. Se eu morrer aqui ou escapar, eu sou livre. Peraí, tio, peraí, como é que é o negócio? Estamos parado, beleza, estamos parado. Tá doendo, tá doendo. O cara tá mexendo a cabeça pra cima e pra baixo, tá tardendo. Já chega pra cá, tio. Vamos ver. O quê? Nossa, eu jogando. Eu, eu queria correr, não tem como correr, não. Ixi! Vem com quem a gente vai sair, tio. Rapaz, é aquela porta ali. Vai lá e vê. Rapaz, o caverninho vai dar um poder aqui? Vá! Ah. Beleza, rapaz. Chega na porta aqui? Rapaz, não era essa, hein? Ah. Ah. Pai, você lá do outro lado, hein? Outro poder, velho. Rapaziada, era ali, tio, era ali. A porta abriu, tio. Ó. Ô, meu fantasma não, tio. De novo, tio. É, é Aí zoa, hein. Mas tamo indo, tio. Tamo indo. Vamos na tranquilidade agora, que agora sai reto, ó. Ó. Peraí tio, calma aí, segura, aguenta Aguenta firme, quase lá oh, mas olha ali a luz no fio do túnel Mais um pouquinho, mais um pouquinho Nossa rapaziada, o rim deve estar no máximo Esmagado agora, hein? o corrego deve estar Tenso Rapaziada, será que esse negócio Vai dar uma esperança eterna Pra nós, e o cara vai se arrastar até Na linha de chegada E o fantasma vai chegar e, e Terminar de comer o pulmão dele Vamos ver tio, vamos descobrir esse negócio Ó, o que oh, aqui eu disse, ó Ó, ó o Caverninha tá altamente curioso pra saber dessas paradas aí, hein? É. Beleza, tá ficando embaçado, ô oh, meu Deus do céu, uau! Ah, estamos aguentando, tio, estamos aguentando. Somos fortes, tio! Oito dedos, o quê? É o FBI, tio! Ô oh, meu Deus, o Chuck Norris ligou pros caras vir ah. Não era o Chuck Norris! Ah. Peraí, você atirou no um cara errado, tio, tudo bem! Você se tornou. Como é. Anfitrião? É, Ele levou 70 tiros. O fantasma tá comendo os caras. Estamos ainda escutando o que, que aconteceu. Ô, louco! <comflotorillas> eu sabia, a Eu sabia que ia ser essa até o final. Tá ligado? Nesse na linha chegada, o Caverninha pensou que era um Van Damme e o diagnóstico que tinha mandado os parceiros, mas não, tipo, não era, tipo, os caras chegou do mal e tirou de nós, hein. Foi, foi. No final da história, todo mundo morreu. Basta tomar no cara, todo mundo. Rapaziada, esse game foi massa, espero que vocês tenham curtido. Beleza, o Caverninha simplesmente adorou por jogar esse negócio aqui. Ah! Vixe. Rapaziada, tem o Wisher Blowers aí, que é a DLC. É. Se vocês quiserem que... O caverninha joga joga é DLC também? Escreve aí DLC, tio. É nóis. Eu e você. Mais uma vez, Te vejo na próxima série. Grande salve a todos. Valeu pelos likes e pelos compartilhamentos. E pelas menções no Facebook. Instagram. São os twisters. E, e Padre Marcelo Rossi <risos> Marcelo Horse, tio. <risos> Oh,